Uma mulher que viveu uma vida conturbada. Foram seis anos como garota de programa. Foi usuária das dorgas e da vaidade sem limites. Seu nome? Andressa Uraki. Uma mulher obcecada por atenção, fama e dinheiro. Ela não poupava esforços para conseguir o que queria. E as consequências fez ela chegar no pior momento de sua vida. E foi aí que ela se tornou evangélica e passou a dedicar sua vida à igreja. E de mulher que precisava mostrar o corpo para conseguir destaque, passou agora a usar a sua história de vida para ganhar almas para o reino de Deus, mas parece que sua fé em Jesus Cristo continua, já a sujeição à igreja, depois de seis anos, teve um fim. E agora ela começa a ser condenada nos tribunais da moralidade evangélica. Afinal, quem está certo? A Igreja Universal que acolheu no momento que ela mais precisava? Ou ela, a Andressa, que percebeu que apenas foi usada por um sistema religioso? Então, se você quer saber algumas verdades sobre essa mulher polêmica, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Andressa Uraki. Andressa Uraki, com seus 21 anos, era uma mãe solteira. E foi em 2009 que ela entrou no mundo das garotas de programas. O que era errado? Era eu deixar meu filho passando fome ou eu tirar roupa? Sabe? E se assumiu passando a trabalhar num bordel. No início era diversão, porque eu escolhia os bonitinhos, só que eu descobri... Que os mais velhos, os mais nojentos, as coisas mais nojentas, era o que mais pagava e o que mais dava dinheiro. E Andressa conseguia até 3 mil reais por dia. Sem ser famosa, de 400 a 3 mil era o, o, o cachê. Mas ambiciosa queria mais. Para mim o dinheiro estava acima de tudo, eu era melhor, eu me sentia melhor, eu queria ser a melhor do bordel parte do dinheiro era investido em cirurgias plásticas e obsessiva procurava ter o corpo perfeito e Andressa Uraki agora começou a correr atrás da fama até que eu descobri que se eu ficasse famosa eu conseguiria mais dinheiro dentro do prostíbulo de musa do campeonato brasileiro ela foi ser dançarina do cantor latino e pousou nua para várias capas de revistas masculinas do Brasil e foi assistente de palco de um programa de TV nesse período passou a frequentar a Kibanda onde praticava rituais de magia negra em cemitérios. E eu cheguei a fazer trabalhos com corpos humanos, de mandar o coveiro ir lá pegar os órgãos frescos de mortos Sim. que tinham recém-morrido para fazer trabalhos, que era o que mais dava resultado, e trabalhos caros. Ela também afirma ter feito pactos com os demônios para conseguir mais dinheiro. Eu fiz um pacto né, com uma entidade, dizendo que se ela me deixasse né, rica, e eu iria... Pagar ela, cada, cada mil reais que eu ganhasse, uma champanhe. E também rituais para destruir a vida sentimental e financeira de seus desafetos e de quem tinha inveja dela. Qualquer pessoa que, que chegasse para mim e dissesse assim, ah, não gosto de você, eu já fazia uma cumba para dizer, ó, essa menina vai atrapalhar minha vida. Amarra ela aí. E Andressa já estava bem famosa e com a presença constante na mídia, passou a cobrar 30 mil reais por programa. No auge da minha fama eu cheguei a ganhar 30 mil reais. Em um programa? Em um programa. Em duas horas de série. E as dorgas que iniciou na adolescência se tornaram companhia frequente em sua vida. Você está conversando com a sua amiga, um papo legal... E vamos cheirar uma carreira. E ela só parou quando teve uma infecção generalizada nas pernas, por causa das placas de hidrogel e PPMA feitas anos antes. Em 2014, ela foi parar no hospital, ficou quase um mês internada, correndo o risco de morrer. Mas um milagre aconteceu no pior momento, na UTI de um hospital na qual ela teve uma experiência de quase-morte. Eu estava num lugar muito claro, muito branco, eu estava nua, nada, estava minha alma. E Eu estava num lugar muito silencioso, muita paz, e veio uma, uma força muito grande, muito grande, muito clara. E Eu sabia que era Deus, eu sabia que era Ele. E eu disse, meu Deus, eu acredito. Porque eu não acreditava que Deus existia. Andressa Uraki saiu do hospital com o corpo e a alma transformada. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, mas eu não posso. Falar sobre isso é tirar um peso das minhas costas. Então, Andressa passou a fazer parte da Igreja Universal do Reino de Deus, batizando nas águas. Em 2015, ela publicou um livro intitulado Morri para Viver. Escrever o meu livro é desabafar, é me arrepender. Eu me arrependo, sabe? E começou a dar seu testemunho de fé e palestras nas igrejas. O livro vendeu mais de um milhão de exemplares e ela doou uma parte para a igreja. Eu doei. Eu doei tudo, eu não tenho absolutamente nada. Aqui. Andressa continuava sua caminhada na fé completamente dedicada à Igreja Universal. E finalmente, depois de quatro anos, foi consagrada à obreira. Foram quase quatro anos de espera. E agora, pela misericórdia do Espírito Santo, eu vou ser consagrada à obreira. No ano de 2020, ela começa a fazer aulas de cantos e pretende ingressar no mercado da música. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. E grava seu primeiro single gospel e lança o videoclipe com o título Noite Virou Dia. noite virou dia, noite virou dia. Eu não sou cantora, <risos> mas para ganhar uma alma para Jesus... Mas em outubro de 2020, Andressa Uraque surpreendeu os internautas ao anunciar que renunciou ao cargo de obreira e desistiu das funções exercidas na Igreja Universal do Reino de Deus. Na ocasião, ela declarou Amo a Igreja Universal, sou grata a eles por todo o cuidado que eles sempre tiveram com a minha alma e pelo respeito à minha fé. Hoje, não faço mais parte do Corpo de Obreiros. Entreguei meu uniforme, mas faço parte da igreja. Vou aos cultos, assisto às reuniões. A ex-garota de programa que dedicou os últimos seis anos da vida à igreja, agora conta que foi excluída de grupos, o que fez sentir como se tivesse demônios por deixar de fazer parte da instituição. Em suas palavras, ela disse... Acabei me sentindo como um objeto descartável, nunca me senti assim nem no tempo da prostituição. Em uma outra publicação ela diz, tô pegando um nojo de crente, nem Jesus julgou o próprio Judas que fez o que fez, te analisa você mesmo e para de julgar as pessoas. E o que mais intrigou seus seguidores da rede social, foi a sua repentina mudança de visual. Nas fotos, ela apareceu de cabelos loiros e unhas pintadas, já todas as fotos de cabelos pretos foram apagadas. Não demorou muito e já os evangélicos começaram a questionar a ex-garota de programa, pela tal mudança brusca. E Andressa Uraki se posicionou publicamente, dando uma resposta àqueles que a criticavam. E com muita ironia, ela diz. Então, meu querido amigo irmão, sabe por que que as pessoas muitas vezes saem das igrejas? Porque dentro da igreja estão tá os piores demônios, aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem de Jesus, mas são os primeiros a levarem as pessoas para o fundo do poço. Cuide da sua vida, meu irmão. A Bíblia ela foi feita para cada um cuidar da sua vida. Se de repente fazer bronze para você é pecado, guarda a tua fé para ti. Se você colocar uma unha, fazer um mega, é pecado? Cuida da sua vida, meu irmãozinho, não segue, não me segue. Por isso que muitas pessoas hoje em dia elas têm pavor de igreja, pavor de crente, porque os próprios crentes fazem isso, fazem Jesus é, ser envergonhado. E o envergonhado está no quê? Você causa ranço nas pessoas da tua religiosidade. Jesus nos trouxe para liberdade. O fardo dele é leve. O que se especulam na internet é que Andressa foi convidada para participar de um reality show de uma importante emissora. Por isso, a sua desistência de ser uma futura pastora da Universal e mudança repentina no visual. Sabe o que, que eu acho? Que os irmãozinhos que não gostam de reality show, não gostam de filme, não gostam de música, não não gostam de coisas, elas vêm pecado em tudo. Acho que o irmãozinho não podia ter rede social, porque você está pecando, irmãozinho, julgando o irmãozinho. Se ela vai realmente abandonar a sua fé e voltar a ser a Andressa polêmica de antes, só o tempo vai nos dizer. O fato bastante estranho é que ela fez um apelo em sua rede social, querendo de volta todas as doações que fez a Igreja Universal quando frequentava. Se sentindo decepcionada com a igreja, ela relata o seguinte, Conversei amigavelmente com a igreja para eles me devolverem as doações que fiz nos últimos anos, mas infelizmente não tive retorno ainda, não queria entrar na justiça. Segundo Andressa, as doações é referente ao seu livro Morri para Viver, na qual relata Meu livro vendeu um milhão de exemplares. Eu doei mais de um milhão e meio de reais. Tenho como provar. Está tudo declarado. Não importa para quem eu doei. E é o que ela confirma sobre as tais doações sobre o livro. Na verdade, vendeu um milhão. Mas eu doei. Eu doei mais de um milhão e meio de reais. É, eu tenho como provar, não é tipo besteira de você ficar falando. Tá tudo declarado. Eu doei, não, não importa para quem eu doei, mas eu doei. Andressa Uraque, de garota de programa de luxo, se transformou numa obreira de luxo. É isso mesmo, os condicionamentos foram trocados. Homens religiosos não usaram seu corpo e sim a sua consciência. E ela já não buscava mais por exposição na mídia, e sim por exposição no altar das igrejas. E Andressa Uraki, sem perceber, virou uma espécie de garota propaganda de uma instituição religiosa. Apenas trocou a notoriedade do mundo das celebridades pelo orgulho de fazer parte de uma grande denominação do Brasil, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E foi dado a ela um espaço nos meios de mídias dessa instituição para que ela divulgasse o seu livro. E Andressa começou então a usar essa oportunidade nessa segunda maior emissora do país para se promover, chegando até ser contratada por filiais dessa emissora. E de fato, ela que entrou apagada no cenário religioso, ganhou bastante notoriedade que fez ascender sobre um novo tipo de público. Ela aproveitou essa oportunidade e usou a instituição e consequentemente se deixou ser usada pelo sistema, pelo simples fato disso lhe render benefícios. E Eu sacrifiquei, eu coloquei minha vida no altar, eu busquei, eu jejuei, eu comecei a fazer voto em cima de voto, eu estava precisando, eu digo não meu Deus, o Senhor tem que mudar minha vida. E ali eu me entreguei, eu me joguei e Deus honrou a minha fé, Deus me batizou com o Espírito Santo. Andressa passou seis anos de sua vida aprendendo um evangelho da Universal do Reino de Deus e não da Bíblia Sagrada. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada ao dinheiro. E aí chegou a fogueira santa e as minhas joias. Eu digo, ai, ah, as minhas joias não. E eu coloquei, bispo, doeu, não foi fácil. Coloquei as minhas joias, os meus dólares que eu tinha guardado o dinheiro da prostituição, eu coloquei meu tudo. E ela, como se dedicou a essa instituição, conseguiu ser aprovada como obreira, assim como algumas pregações que ela demonstrava um interesse a um cargo de uma futura pastora. Mas ela despertou e resolveu se libertar do sistema religioso. Jesus veio para nós, para nós pecadores, não para os religiosos, para aqueles que se acham superiores às pessoas por causa de uma religião que coloca um fardo sobre as pessoas. Jesus não é um fardo. Porém, ela agora fica se apresentando como uma vítima de tudo que passou. Eu amo fazer trabalho dentro dos presídios, sabe por quê? É mais fácil Deus salvar um bandido que matou, que picou, do que um religioso que está dentro de uma igreja julgando os outros. Mas não teria Andressa usado da instituição a seu interesse? E se deixou ser usada também? Ou de fato ela foi uma presa fácil e que agora precisa de apoio e cuidados psicológicos? Lamentamos pelo que houve com Andressa Uraque, e nós, cristãos sinceros, oramos para que ela não venha se decepcionar com Deus e que não venha a sentir nojo de tudo e perder a fé.